Bora! Fala galera, meu Deus do céu! Aqui é o meu vídeo para no vídeo. A gente ajuda a se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixe só o like. Antes é o que você fazer, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixar o like no vídeo em 5 segundos. Contendo agora em 1... 2... 3... 4, 5, você conseguiu comprar esse desafio? Se sim, comenta aí no comentário. Comenta aí nos comentários aí. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, então, dá uma fortinete aqui. Eu vou dar um sim, Eu vou dar dois. Fui de dois. Então, vamos lá. Vamos pra fazer uma vez Tem um tremendo. Né? Olha esse bichinho aqui. Eu quero pegar o V, né? Só quando você começa com os personagens. É. Personagem. é. E teve atualização assim também, né? Então, coisa hoje. Hoje é muito importante. Hoje eu acho que eu consigo de olhar. Deve ter atualização. E eu sinto não era a atualização assim de hoje. De que o beijão, então eu, eu entendi de uma espécie de jogada para horas. Mas sempre acontece Que eu me de que, eu se, eu eu que eu aqui, espero aqui, para outra página meu patinete, o computador a sua data de novo, carrega tudo, vai desce desculpa de novo, carrega de novo, aí sim, na Então, agora estou vou colocar para página página e aqui. Hum, Agora é mais que o outro. Agora é escuro. Eu quero pegar esse Venom. Esse daqui. Eu quero pegar esse daqui. O Venom. Esse daqui também. E esse daqui também. Eu quero pegar esse daqui. Agora é esse Só que eu só tenho personagem. <risos> Agora aqui é é mesmo, mas eu é que eu faço no Dê uma Dê uma de acho que essa também é é todos acho que são Mas acho que melhor que alguém. Vem me criar essa Não, Só para